Oi, tudo bem? Estamos voltando com os nossos vídeos. Hoje o tema vai ser cirurgia plástica e pandemia. É seguro fazer uma cirurgia plástica em tempo de pandemia? Como vocês estão percebendo, a gente está num cenário novo aqui, estamos no novo consultório em Águas Claras. Então a gente vai comentar um pouquinho desse tema que eu acho que tem causado aflição para aqueles que se programaram para fazer uma cirurgia plástica. Nós estamos hoje no dia 9 de março de 2021, então aqui no Distrito Federal nós estamos passando pela segunda onda do Covid. Recentemente agora o governador fez restrição com relação até sair de casa após as 22 horas. Então eu vejo que o pessoal está preocupado com relação a isso, a segurança em fazer um procedimento. E tudo que eu vou conversar aqui é baseado no informe, o informe número 7 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mais especificamente da data de 20 de fevereiro de 2021. E eles colocaram alguns pontos orientando cirurgiões plásticos em todo o Brasil com relação a fazer cirurgia, não fazer, a segurança do fazer o procedimento e com uma orientação da Sociedade Americana de Anestesiologia que emitiu um informe com relação ao tempo depois da infecção pelo coronavírus, que seria seguro fazer algum tipo de procedimento eletivo, que é aquele que não é urgente. Então a gente vai basear um pouquinho esse nosso bate-papo nisso. Vou começar então é, colocando o tema de, da Covid em si. Qual é o problema então que está relacionado a fazer cirurgia plástica, fazer uma cirurgia que não é tida de urgência e é, em tempo de pandemia? O primeiro ponto que nós devemos considerar é essa imprevisibilidade com relação a ter o Covid e a manifestação clínica dele. Por que está que fazendo lockdown, está fazendo tudo isso? Porque nós já repetimos isso sempre, todo mundo já sabe, Covid não é uma doença grave na maioria das vezes. A gente sabe que 95% dos pacientes vão ter sintomas leves, mas ela tem uma capacidade de transmissão muito rápida. Então a gente está vendo que principalmente por causa dessa nova cepa, essa variante brasileira aí do coronavírus, que começou em Manaus e já está lastrando por todo o país, ela tem uma capacidade de transmissão muito rápida. Então se eu peguei, eu posso transmitir ela de forma rápida. E transmitindo muito rápido e muitas pessoas sendo contaminadas ao mesmo tempo, mesmo tendo um percentual de pacientes que vão ter a forma grave muito pequeno, mas a proporção sendo muito grande de pacientes infectados, a gente vai colapsar o sistema de saúde. Então, sempre a gente tem conversado sobre isso. Você, para decidir em fazer uma cirurgia ou não, você tem que avaliar o aspecto regional. Onde você mora? Como é que está a estrutura é, de atendimento, a rede de saúde, tanto privada quanto pública, do local onde você mora? Então, a gente tem visto que o Brasil, nessas dimensões continentais dele, a gente tem uma variação muito grande. Dados atuais aí mostram que o Distrito Federal está numa leve ascensão, mas vou te dar exemplo do Espírito Santo, ele está estável. Minas Gerais, Rio de Janeiro nesse momento está estável, Não tem ao... pelo contrário, Rio de Janeiro até diminuiu um pouquinho o número de casos. Então o que eu posso falar para o Distrito Federal pode ser diferente para São Paulo que pode ser diferente para o Rio de Janeiro. Então isso deve ser avaliado de forma regional. Nesse sentido a sociedade brasileira não tem como emitir um posicionamento único para todo o Brasil. Esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar. O segundo é a falta de evidência que a gente tem com relação a essa segurança das cirurgias eletivas. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Na primeira onda que a gente teve de, da pandemia, nós tivemos um monte de pacientes que tinham câncer, vou dar um exemplo do câncer de mama, que tinha indicação de fazer cirurgia, mas ficaram com receio de sair de casa e optaram por esperar passar a pandemia, porque poderia pegar o coronavírus e ter a forma grave da doença. E nesse período de ficar esperando em casa, eles tiveram um avanço rápido da doença e quando chegaram para a gente, para operar, eu no caso faço a reconstrução de mama junto com o mastologista, quando eles vieram para o mastologista para fazer a mastectomia, eles já estavam com formas avançadas da doença e já perderam o momento. A gente diz que o câncer, o principal tratamento ali do câncer é o, tanto o diagnóstico precoce quanto esse tratamento precoce. Então, se você não faz mais o diagnóstico precoce, o tratamento precoce já está numa forma avançada, com certeza muitos pacientes perderam o momento porque estavam com medo por causa do coronavírus. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve é, levar em consideração na hora de é, decidir se vai fazer ou não. A gente tem cirurgias eletivas que não são urgentes, mas depende do caso. Então, se a gente está falando de uma cirurgia, por exemplo, vamos colocar aqui que não seria uma urgência, uma cirurgia de implante mamário, paciente jovem que considera a mama muito pequena e deseja fazer a cirurgia, mas está em pandemia, eu vou me expor a isso, qual é a repercussão emocional que aquela mama pequena, que nós chamamos de hipomastia, está trazendo para essa paciente? Então, é, tem atrapalhado o convívio dela? tem feito, ela tem alguma restrição de convívio social, a gente vê isso muito em adolescentes com a orelha em abano, que não, não vão até para o colégio, ficam reclusos em casa por causa de, de bullying, por causa do medo de como vão encarar, do medo de, de, de como as pessoas vão é, tratá-las por causa disso. Então, a gente, nesse sentido... A gente, a gente tem acompanhado pessoas deixando para depois procedimentos que para elas poderiam ser feitos agora mesmo em meio à pandemia. Então deve ser avaliado caso a caso, a gente deve individualizar os casos ao invés de, de analisar e colocar uma regra geral. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é essa avaliação tanto do aspecto emocional do paciente, da doença que ele tem, mas do procedimento, sim, que ele se propõe a fazer. O que a gente tem orientado os nossos pacientes é, peraí, a gente está numa pandemia. O, acontece muito disso. Professores agora em home office, é, profissionais que tem a sua segurança ali, profissionais, servidores públicos que também estão em home office, eles querem aproveitar o momento para fazer uma cirurgia que não teria até atestado para fazer, porque eles conseguiriam ficar em casa e continuar trabalhando de casa. Então eles nos procuraram no, no meio da pandemia para querer fazer esses procedimentos e que eles continu, conseguiriam continuar trabalhando em casa. E aí a gente discute muito essa questão do, da exposição. Então, peraí, a gente está fazendo lockdown, está proibido até de sair de casa depois das 22 horas, como é que eu vou me expor, que responsabilidade é essa que o cirurgião plástica está permitindo fazer uma cirurgia dessa no meio de pandemia, e expor esse paciente aí para o hospital onde tem Covid, onde está todo mundo exposto ali, ele vai pegar Covid depois de operar. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Toda vez que a gente se propõe a fazer um procedimento desse, a estrutura hospitalar ou clínica que você é, vai fazer um procedimento desse, primeiro que as clínicas de cirurgia plástica não tem, teoricamente, pacientes com Covid, eles não tem pronto-socorro aberto, então esse é um ponto a considerar com relação à clínica. Como eu opero em hospital, eu quero falar especificamente dos hospitais. Dentro dos hospitais, a gente tem fluxos separados, ou seja... O paciente que a gente chama de tossidor, que chega ali com sintoma respiratório, com tosse, ele vai para um pronto-socorro que é separado daquele paciente que chega para fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que não é na urgência. Então dentro do hospital a gente tem fluxos distintos para isso. E esses pacientes que vão fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia plástica no caso, para entrar no hospital, ele fez antes o teste do Covid, aquele do cotonete, o PCR, para detectar se ele tem o vírus ou não. Então, se ele foi detectado o vírus, ele nem vai para o hospital. Esse paciente é encaminhado, sim, para o tratamento ou para para avaliação com infectologista e ele não a, a cirurgia dele é cancelada então os pacientes que entram para fazer uma cirurgia letiva a gente tem controle se ele está assintomático ele já fez todos os exames pré-operatórios liberação do cardiologista fez toda a avaliação e além disso fez a, a exclusão de que ele está com sintoma ou com a presença do vírus mesmo que assintomático então esses pacientes não operam então teoricamente a gente tem segurança desse paciente eu sempre brinco que às vezes é mais perigoso você ir para um supermercado, você ir numa farmácia, porque você não sabe se a pessoa que está do seu lado ali está com algum sintoma ou não, do que você ir para um, um hospital, para um ambiente controlado dentro do hospital. Então não é o fato de ir para o hospital que você está se expondo. Eu acho que a exposição realmente ela existe a partir do momento que você está até em casa e pede uma comida pelo iFood e o entregador vem para você, mesmo com todo o controle, a gente está vendo casos de pacientes sendo contaminados, mesmo estando dentro de casa, então o risco sempre vai existir. O que a gente tem que fazer é ponderar, pesar e analisar. Então, voltando, a gente, esses pacientes devem ser avaliados individualmente, se é possível fazer uma cirurgia eletiva dessa, se eles têm condições clínicas para isso, e além disso, nós devemos avaliar também a questão do, da cirurgia ser feita. Então, às vezes, pacientes chegam para a gente querendo fazer cirurgias combinadas: quer é fazer abdominoplastia junto com mamoplastia junto com lipsicultura, um exemplo de uma combinação que elas sempre querem fazer. E aí cabe ao cirurgião avaliar cada paciente e avaliar realmente a necessidade. Peraí, vamos fazer uma cirurgia, mas será que não é possível a gente diminuir um pouco esse programa seu? Porque quanto maior a cirurgia, maior é a possibilidade de você ter complicações. Então existem trabalhos já que mostraram isso que cirurgias que passam de seis horas de procedimento ou mais da combinação de três procedimentos a gente aumenta a chance de complicações. Então Complicar significa a possibilidade de necessitar de uma UTI. E aí é outro ponto que eu quero considerar. Se esse paciente vai fazer uma cirurgia que não é urgente, ele vai fazer uma associação de procedimentos, aumenta a chance dele precisar de UTI. Pera aí, o local onde eu estou operando, ele tem UTI disponível? Então, essa é outra coisa que a gente precisa diferenciar aqui para vocês. Existe, a gente está vendo a superlotação das UTIs covid então existe uma diferenciação no hospital, na rede pública de atendimento, daquelas unidades de UTI, de terapia intensiva que atende pacientes com Covid e daquelas que atendem pacientes que não têm Covid. Então a, o leito de UTI para o paciente Covid ele não pode misturar o paciente que, que não tem Covid, porque do contrário eu estaria expondo aquele paciente que não tem Covid a pegar o vírus. Então, dentro da unidade hospitalar, a gente existe essa separação. Existem leitos é, disponíveis para esse meu paciente? Então, se tem leito, não que o meu paciente vá precisar, eu vou fazer uma reserva de UTI, não. Mas se ele precisar, vai ter leito disponível? Então, isso é um ponto a considerar também. E a gente sempre existe fatalidade? Não, mas peraí, a cirurgia que eu vou fazer é uma prótese de mama. E essa cirurgia não precisa de UTI. Qual foi a vez que você... Doutor Diogo, precisou de uma paciente prótese de mama de um leite Eu vou falar para você que eu nunca precisei. Mas o sensato correto é, eu preciso pensar na fatalidade. Eu preciso pensar na exceção à regra. Então, mesmo sendo uma cirurgia que não precisa, existem as fatalidades. E se tiver uma fatalidade e precisar, eu vou ter colocado esse meu paciente em risco? Então esse é outro ponto que eu queria considerar com vocês aqui do operar em meio a uma pandemia. Então acho que a gente chega a conclusões de que pode sim operar, a depender do, do aspecto de saúde, do local onde você reside, você pode morar em Manaus, que eu diria que de repente não é, aqui em Brasília, em algumas regiões de Brasília, em alguns hospitais, já tem até cancelado cirurgias eletivas para isso, porque se o paciente tiver alguma complicação, não tem leito para oferecer para ele. Colegas meus me disseram que cancelaram cirurgias esse dia. Então depende, além da região do hospital que você opera, da estrutura que você opera, e outro ponto é da cirurgia que você vai fazer, evitando grandes procedimentos, porque esses têm maior chance de complicação, sim. É... Um, falando agora especificamente daquela recomendação, peraí, mas se eu já tive Covid, qual é o momento ideal agora para operar? Então a Sociedade Americana de Anestesiologia, junto com a Fundação de Segurança do Paciente de Anestesiologia, que foi é, chancelado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia também, eles deram uma recomendação de quando anestesiar esses pacientes pós-Covid. Então a gente chegou à conclusão aqui, eu quero ler para vocês e depois a gente comenta. Pacientes com quatro semanas e que foram assintomáticos, quatro semanas após o diagnóstico, né, que foram assintomáticos ou tiveram sintomas leves, eles já poderiam ser submetidos a uma cirurgia eletiva. Pacientes que tiveram sintomas de tosse ou falta de ar, mas que não precisaram de internação, a recomendação seria esperar seis semanas para esses pacientes. Aqueles que precisaram de algum tipo de, de internação, esperar 10 semanas. E se os pacientes tiveram é, diabetes, eles também eram diabéticos ou imunocomprometidos, eles também entram nesse grupo de esperar 8 a 10 semanas. Agora, aqueles que precisaram ficar internados na UTI, esses precisam aguardar até 12 semanas depois da alta da UTI, depois da, da resolução dos sintomas, para pensar em fazer uma cirurgia eletiva. Então isso aqui foi uma recomendação geral é, sobre o tempo de depois do Covid que eu posso fazer uma cirurgia. Isso é muito comum, eu estou fazendo agora os exames pré-operatórios e como eu falei para vocês, a gente faz de rotina o teste do PCR nos pacientes que vão operar na, na minha rotina e na rotina do hospital onde eu opero. E alguns pacientes sem sintoma nenhum às vezes são detectados com Covid. E eles perguntam, e agora, quanto tempo que eu tenho que esperar depois disso? Então, essa recomendação aqui veio nos ajudar para determinar qual o tempo seguro para operar. Então, para esse paciente assintomático ou que teve sintoma leve, quatro semanas depois ele já poderia operar. Tá bom? É, outro ponto que a gente tem que analisar aqui é a questão da vacina. Então é uma novidade aí, pacientes que tomaram a vacina, depois de quanto tempo eu não tive Covid ainda, ou mesmo que eu já tive, agora eu tomei a vacina. Quanto tempo depois eu poderia? Isso aqui vale ainda, no nosso momento, a gente tem cerca de 4% da população ainda só vacinada, então é algo que ainda deve ser avaliado, mas a recomendação é esperar de 22 a 30 dias depois da dose da vacina para você poder ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então daqui a pouco a gente crê, a gente espera que, que tenha essa vacinação em massa aí e depois da vacina você dê, poderia esperar de 3 a 4 semanas para fazer seu procedimento cirúrgico, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para você. Se tiver alguma dúvida ainda, você coloque aí que a gente vai procurar responder para você. Se você gostou, dê o seu like, encaminhe esse vídeo, acompanhe nossas redes sociais e muito obrigado por nos acompanhar e vamos... Ter fé em Deus que isso é um momento transitório, que daqui a pouco essa pandemia aí vai acabar e a gente vai poder voltar para a nossa normalidade. Muito obrigado, que Deus abençoe.